Estou vendo perfeito, cara. Obrigado. Ok, perfeito então. E aí, como é que tá? Como é que foi essa semana aí de português? Intensa, foi, né? foi... forte. Todo sim, dia sim, foi, foi... foi muito tarefada semana entre o português e o trabalho na universidade, que estou terminando agora. Estou fazendo ah. as últimas provas já para terminar o ano. Foi muito tarefada, mas eu fico sempre muito empolgado com tudo que eu faço. Bacana, gosto... cara. Isso é bom, né? Sim. Isso é bom. quanto mais você aprende, mais fácil fica de aprender mais, né? Sim, correto. Não começa é mais complicado. Fala. Sim, cara. Antes de começar, eu quero te agradecer muito por esta por esse convite. Na, ah, muito prazer. Sim, sim, não. Eu falo sim, assim, cara, sim, eu vejo que você é um cara dedicado, é, você merece, entendeu? Eu falei, não vou deixar, eu não vou deixar ele de fora. A eu, eu tenho que participar da videoconferência, cara. Você é um cara que demonstra a dedicação, isso aí se nota, entendeu? Se eu tô falando isso, se eu estou falando isso, pode ter gente que vê a mesma coisa, alguns, fala, alguns falam e outros não, entendeu? Hum. Eu falo para você, Sim. parabéns pela dedicação, você está indo muito bem com o português e é fonte de motivação para outras pessoas também, entendeu? Você Sim. já deve ter visto aí entrevistas na, no, no canal, e eu entrevistando outras pessoas que estão aprendendo português e pessoas Sim. que gostam de, de aprender o idioma e que incentivam outras pessoas, cara. Então tem que ser assim. Você tem que fazer algo tão bem feito que as pessoas vão olhar pra você e, e vão se motivar. Vai ficar vai, nesse cara, esse cara ó, eu tenho que ser assim, como o um Abdiel. O cara tá dedicado, o cara tá praticando todos os dias. O cara tá levando a sério. Ele tá aproveitando todas as oportunidades pra, pra aprender mais que, mais que português através do português. Entendeu? Sim. Sim, sim. Mas aí, é assim. dú dúvidas para essa semana? Viu os vídeos aí do Stories no Instagram também? Sim, sim. Eu, fiz, eu fiz umas dúvidas aqui no meu bloco de notas. Ok, perfeito. É a primeira dúvida, cara. Vamos lá, e vamos aí, lá. Vamos, vamos, lá. vamos de ver Deus. se eu consigo aqui responder, né? Sim. Você acha que eu tenho sotaque carioca? Hum, não sei, cara. Eu acho que não, você não tem sotaque tão forte, não. Eu não, eu, não, eu não vejo assim você com sotaque de algum lugar, assim... Sim. Você fala sotaque de algum lugar do Brasil, assim. Você fala português muito bem, mas eu não consigo identificar o sotaque, né? Eu ainda não escutei Olha você só. falando assim, tipo, mais... Né? Ah. Mais três... Ainda não. Olha só, Olha só. Eu, eu falei com quatro falantes nativos de português e todos falam que eu tenho sotaque carioca. Não sei então, por quê. Então você deve ter sotaque carioca, cara. <risos> Se o pessoal tá falando isso aí, deve ser, né? Sim. Ah, sim, sim. Essa Macra. é a primeira dúvida. Uhum. Então, a outra dúvida é, é você acredita que essas expressões que se usam no Brasil, também podem ser usadas em Portugal? Nem todas, cara. Tem, ou seja, tem uma diferença aí, e mais quando se trata de expressões entre o Brasil e Portugal. Sim. Porque a parte escrita do idioma, ou seja, você escrevendo assim, de forma neutra, digamos, tem vezes que eu tô lendo um artigo que tá em português de Portugal e eu não me dou conta. Eu me dou conta depois. Tipo, ah, ah isso aqui, tipo, estou a fazer algo interessante. Aí você, esse é português de Portugal. Porque Sim. em português de Brasil a gente usa o gerúndio, né? Eu estou fazendo Sim. tal coisa, blá, blá, blá. Mas Mesma coisa é espanhola. Uhum. Também, mesma coisa. E sem falar também que o português de Portugal é um português mais clássico, digamos, entendeu? Então, eles usam sim. muitas palavras que se parecem mais ao espanhol. Uhum. Enquanto no Brasil, nós usamos, é, misturamos tudo, né? Seja, é, digamos que é um o idioma, um idioma do Brasil, né? o português do Brasil, é um, é um português mais modificado. Mais modificado, o sim. Sim. Eu, sim. Eu já falei sou com uma pessoal de Portugal, que é uma, é uma rapariga. Uma rapariga em Portugal. Ah. Não é um Brasil. <risos> eu já fiquei, eu fiquei... sabendo meu amigo, cara. Porque, rapaz, você tá falando dessas coisas aqui. Eu ia... eu ia... eu Peraí, ah, rapaz. Não, não. Eu não, eu então, falo com ela, na verdade, aí sim eu, eu, eu testo meus ouvidos, cara. Não entendo quase -assim nada. Fala muito rápido, corta as palavras, tem um sotaque estranho, cara. Eu não, não consigo entender tudo. Mas quando eu falo com os brasileiros, eu, eu entendo tudo, tudo bem. Tá. Sim. Se você vê, né? o, português do, o português do Brasil é o português mais diferente de todos os outros países que falam português. Se você Sim. vê é, países na África que falam português, é um português mais parecido com o português de Portugal. Mas digamos hum. que, não sei, a distância e muita coisa se, não sei, mudou aí, né? Então, hum. o português do Brasil é um, portu, é um português único, digamos. E como é Sim. falado por tantas pessoas, eu vejo que muita gente gosta do português do Brasil mais do que o português do Portugal. Porque vocaliza mais, é mais aberto, né? não é tão... É mais cantado, né? Digamos que é mais amigável, digamos. Sim, eu também acho desse jeito. Então, embora que eu goste, eu gosto mais do, do português do Brasil, o português que eu preciso aprender mais o português em Portugal. Não sei se você sabe a história Não. que eu Não. tenho, o, o interesse de, de aprender português, é porque é, eu descobri este ano uma tipo uma bolsa de estudos para uhum. estudar em Portugal, uma, um mestrado em licenciatura de administração, um mestrado em administração de empresas. Uhum. Então... É, essa universidade em Portugal tem parcerias com uma instituição, é, uma instituição é, de, de Panamá, de um país onde eu moro. Onde eu moro. Então, é, acho que tenho que aprender mais o português de Portugal. Ok. Mas você eu gosto pode... mais do português do Brasil. Mas não tem problema, porque qualquer brasileiro que chegar no Portugal vai ser entendi, entendido. E qualquer coisa Sim. que seja diferente, tal, você aprende. Então... Digamos, você aprendeu português do Brasil, você está falando muito bem português do Brasil e você viaja pro Portugal e você aprende as diferenças e tchau. É como se fosse um update. Entendeu? Tipo, oh, Vamos modificar um okay. pouquinho é. aqui. É uma sim. coisa... Ah, digamos assim, o... tudo que você aprendeu, digamos que você vai ter que se adaptar 10%. Okay. Mais, mais na parte de, de falar, né? na parte escrita nem tanto. Mais sim, na parte sim. de falar mesmo, entendeu? Não é, não é a, parte também, a parte de escutar também, cara. A também. Não consigo entender tudo o que, que eles falam. Não, a parte escrita, eu falo. A parte escrita é mais fácil. A parte Sim. oral é mais fácil, cara. Sim. Por conta do, do sotaque e tal, e muitas palavras que eles usam que, que são diferentes, né? Falar ônibus, telefone, é, é muito estranho. Até mesmo o café da manhã, acho que travou aí. Travou, travou. Voltou? O pequeno almoço. O pequeno almoço, né? Le petit déjeuner. Alô? Sim, sim. sim. Como, se fosse, como sim. se fosse francês. É quase francês, cara. Aí você, aí você vê que em português sim. a gente fala café da manhã, a gente fala café da manhã, mesmo que você não tome café, é café da manhã. Então eu falava, Diel, você vai tomar café da manhã? Sim, café da manhã. Eu vou tomar café. Sim. É, um... ah. é uma coisa um pouco estranha, né? Sim, oh. é um pouco estranho, mas, mas é assim. É assim. E, e aí no Panamá, você está praticando Sim. com as pessoas também? Ou, ou somente pela internet? Pela internet somente. É, aqui em Panamá as pessoas não têm essa vontade de aprender idiomas, não tem essa determinação para aprender outro idioma. E idioma se, se uma pessoa é, se dedica a aprender um idioma, é inglês. Só isso. Hum, eu é inglês. É. E, e, o que, e o que é que te motiva a seguir aprendendo? fora a oportunidade do Portugal? Porque já faz um tempo que você está aprendendo português, né? E você fala, não tem ninguém que está aprendendo aqui, o pessoal não gosta de aprender, ou não está interessado em aprender português, e eu estou aprendendo, estou falando com as pessoas, então como é que você faz assim para se motivar, para se automotivar é. nesse aspecto? Por esse fato de que as pessoas aqui no Panamá não têm essa, essa motivação para aprender, eu quero, digamos, me destacar por uhum. aprender português, É uma pessoa diferente. Então, eu gosto muito ainda, ainda que eu gosto muito de, de aprender português, eu sempre tive uma afinidade com, com o idioma português. Eu, é a língua que eu mais gosto, além do espanhol, que é a minha língua nativa. Uhum. É o português, sempre assim, sempre. Mas, agora que eu descobri essa bolsa de estudo, é que é que eu fiquei empolgado com aprender o idioma. Boa, oh, usou bem a palavra. Ah, Sim, eu, eu fiquei focado. empolgado eu... Eu Gosto muito dessa expressão, cara. cara Você poderia ter falado Eu fiquei animado, como é espanhol, né? Mas você Não, não, não. Vou usar a expressão em português Eu fiquei empolgado, entendeu? Sim. Então é isso aí. É... Esse, Essa é a atitude entendeu? Que... Ah, não, Quase que eu derrubo tudo aqui Tá cambaleando a ecrã Não, eu bati aqui Quase que eu derrubo A, a mesa aqui Cara, o a aula que mais gostei do curso, do mini curso grátis, foi a como evitar falar portunhol Essa foi a aula que mais gostei. Então, eu baixei o PDF. o áudio. Eu baixei o áudio. Então, eu sempre que eu vou para o trabalho, eu vou, eu vou de pé. O trabalho ah. fica pertinho na minha casa. Vou a pé, vou a pé. Então, sim, vou a pé. Aham. fica a pé. pertinho na minha casa, tipo tipo 30 minutos. Então, okay. eu sempre ligo os meus fones de ouvido e escuto esse, esse áudio, sempre. Eu... para lembrar, lembrar, lembrar, lembrar. É, <risos> eu repeti esse áudio já quase mais de 50 vezes, eu acho. É, eu, eu <risos> sim, eu eu entendo perfeitamente, porque quando eu tava aprendendo inglês, eu ainda tô aprendendo inglês, a gente aprende todos os dias, né? Mas no começo, eu escutava eu escutava o mesmo áudio, várias, várias, várias, mais. Várias vezes, cara. Eu já decorava, já estava na minha cabeça, já eu já sabia o que o cara ia falar, já impossível esquecer, entendeu? Sim. Mas, mas o bacana é, é isso, porque as pessoas Sim. pensam muitas vezes que você escutar uma vez, você aprende, mas não, você conhece, você sabe da existência. Sim. Você vê um vídeo lá Também. no Instagram, ah, eu vi o um Instagram Stories, palavra do dia. Aí você vê uma vez, se eu perguntar depois de uma semana, você não vai lembrar, cara. Você não vai... Man. Talvez até você lembre vocabulário passivo, né? Você, ah, ok. Porque tem, tem, são três etapas, né eu falo para o pessoal. A primeira é de você conhecer a palavra. A segunda é de você aprender a palavra de forma passiva. E a terceira é de você aprender de forma ativa. Porque Sim. às vezes você sabe... Eu, eu sei, eu já vi essa palavra, mas eu não sei o que significa. Eu já hum. vi, mas eu não sei o que E a outra é, ah... Eu, eu já, já conheci essa palavra, já, e eu sei o que significa. Sim, então, sim. para você sempre, realmente vocalizar. Sempre a pessoa lembra. Se, se a pessoa está, é verdade, dedicada com, com o que está fazendo, a pessoa lembra sempre. Eu sempre lembro. Não, não na hora, mas depois eu lembro. Então, tá. a, gente, a, a gente corrige depois para não, não esquecer de novo. Eu, então, eu sempre... Abidiel, uma pergunta. Faz quanto tempo que você está aprendendo? Quantos meses? Ou anos? Não sei. Olha só. Olha só, desde o 17 de julho. Deste ano. Ok, 7 de julho, né? Então faz o quê? Por aí são quatro meses. 4, meses. Ah, ok, quatro meses. quatro meses. E durante esse tempo, em algum momento, você pensou assim, ou perdeu a motivação um pouco? Porque eu tive uma crise de três meses quando eu estava aprendendo inglês. Quando eu estava aprendendo Sim. inglês, eu tive uma crise de três meses. Sim. Eu fiquei desmotivado, assim, eu perdi assim, a, a, a animação. E o que Sim. eu usava, me motivar era escutar o professor no, no YouTube, é um cara que eu até mencionei já, AJ Hold é, Hold na verdade. E o cara tinha muita energia e tal e falava: "Não, você tem que fazer assim, então tá, tá, tá, eu. OK, OK, eu vou voltar agora com ele". Você <risos> empolgado Sim, cara, aí eu vejo muitas vezes que o que eu falo nos vídeos, o pessoal comenta isso, sabe? Tipo, eu tava desmotivado, aí eu comecei a ver os vídeos, eu me animei, aí eu falei: eu falo, né, cara? Eu entendo perfeitamente, porque muitas vezes eu perdi a motivação para aprender inglês e eu, eu pensava, cara, eu preciso escutar alguma pessoa me falando algo que me motive a aprender inglês, a seguir com o meu objetivo. Mas é, não acontece toda hora, né? Mas, mas pode acontecer. E você falou que não aconteceu com você. Não. Olha só, eu desde que eu decidi aprender o idioma, eu coloquei no YouTube eh, aprender português. E o primeiro cara que apareceu no YouTube foi o Felipe Brazuca, cara. O primeiro. <risos> com, a, com a mão na, na, na tela, assim. Então, então eu comecei a assistir seus vídeos e eu fiquei muito empolgado, eh, fiquei ligado com seus vídeos, sempre eh, ativei as notificações e, okay. e também eu quase em um, um só mês. Eu assisti todos os vídeos, todos. Caramba, então... é, são muitos <risos> vídeos. <risos> vou colocar aqui playlist português. Tem, tem, tem, tem. Agora deve ser estranho para você, deve ser estranho estar tá conversando diretamente assim comigo, né? Porque você eu? participou de uma videoconferência, mas eram uhum. muitas pessoas e agora tá só eu e você aqui. <risos> é, cara, eu, eu vou dizer que eu tô agora tô nervoso. Ah. <risos> Mas agora eu estou aprendendo isso. Ah, é, tranquilidade, né? Tranquilidade. Mas você vê que que é mérito, né? Por sua dedicação, você che chegou onde chegou e você vai continuar aumentando, cara. Pode ter certeza, que você vai chegar em Portugal falando português. Você vai vai adaptar o português do Brasil ao português de Portugal e, e vai, vai ser tudo vai sair tudo de boa, entendeu? Enquanto você tiver uma boa atitude, um sorriso na cara, cara, um sorriso na cara, cara, e um sorriso na cara <risos> Você, você, vai chegar longe, entendeu? Obrigado. Tem algum, tem algum vídeo em especial fora o do evitar Portunhol que você gostou, tipo que marcou Sim. assim? tipo, caramba, esse vídeo, eu não vou esquecer esse vídeo. Tem os fala seus amigos, os fala seus amigos. Ah, o que, o está relacionado fiquei... com sexo, assim ou outro? Porque são eu fiquei... dois. É, é mesmo, é mesmo. Eu fiquei sorrindo com esse, com esse vídeo. Olha só, eu já, eu já peguei mico com uma situação assim. Paga mico, né? Esse expressões. E você Como? sabe as expressões? Você sabe as expressões ah. do Brasil? Pagar mico, paguei mico. Sim, eu paguei mico. Cara, olha só, eu estou falando com o com, com um, com um menino de Alagoas que eu te falei anteriormente, Fábio. Eu compartilhei o contato dele com você. Então, uh -huh. estamos falando de as pessoas que São muito amarradas. Muito, muito mal de boca. Mão de vaga. É. Sim, sim, sim. Então eu falei, eu sou muito pau duro. Ah, não acredito, mas você falou uma coisa dessa. Sim, é pau duro. Então eu, eu, a pronúncia foi errada, então esse cara ficou sorrindo toda a ligação. Cara. Eu sou muito pau duro. Né, cara? É, o cara é direto, né? O cara é muito direto aqui. Sim, sim. Tem outro cara... que eu vejo que eu errando muito, que é o reto, né? Ah, isso, isso, isso para mim será... É um reto para mim. Isso será um reto. Ah, ah. E, e reto em português, ou é direto, né? Ou, ou é reto... Fui ele... é do ano. Fui <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> The <risos> do Claro. Sim, é, um problema, sim. é um problema, são algumas palavras que o pessoal se enrola e dependendo do contexto, você pode passar vergonha. Sim, sim, sim. eu paguei mico com isso. Mas sim. isso foi muito, foi muito engraçado e são coisas que a pessoa nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer dessa situação e não vai cometer esse erro mais. O que eu nunca vou esquecer foi aqui na Colômbia que eu falei que há uma menina que, que me gusta. Me então, gusta. É, está... eu... Gosto de você, eu queria falar, tipo, ah, eu gosto ah, de você, ah, tipo é bacana, né? Aí eu falei, ah, me, me gustas. E ela, ah, ah eu senti ah, Pensou que, que eu tava, que eu eu tava que... apaixonado por ela. Sim, Sim. Menino que... imagino que a menina pensou que você tava chavecando. Aham, <risos> e quando eu vi a cara dela assim, assustada, tipo, olhando pra mim assim, aí eu, ah, falei alguma coisa errada? Né? Hum. Eu perguntei, não, não. Falei, né? Não, gostar normal, uhum. assim. Eu não sei se você viu um filme americano que se chama uh, He's Not That Into You. Não, não. Em espanhol? Não. Como se chama ah, em espanhol? Não, não tenho nem ideia, mas eu mostro pra você aqui o. o He's ah. Not That Into You. <risos> eu, eu, eu, eu vou compartilhar aqui. Tem uma, tem uma pontuação não muito boa. Mas, deixa eu mostrar aqui bem rápido. Peraí, peraí. Aqui. Tá vendo aí? Ah, ah. Não, não. Não esse Esse cara aqui, esse cara. Tem essa menina aqui que quer conhecer alguém, quer um namorado, ela tá louca pra conhecer um cara. E esse cara aqui é o pegador. Pegador. Sabe o que é um pegador? O cara que pega todo mundo. É o cara aí com. Cool guy, just make it up. É, então, assim, quem, então, tem uma parte que, eu, que esse cara está conversando com ela, e ele fala pra ela, né? Ah, eu gosto, eu gosto de você. É, porque eu gosto de você. Aí ela, ah, you, you like me? Aí o cara, é, não, tipo, é, eu gosto de você como eu gosto, sei lá, de qualquer outra coisa, assim, sabe? De, eu não sei o que, qual é a ah. palavra que ele usa, mas eu gosto de você como eu gosto da minha garrafa de água, sabe? Tipo. Qualquer <risos> tipo, <risos> coisa. Tá importante. Ah, <risos> Aí, aí, a, aí, a menina, aí a menina ficou toda por fora, né? Olha a expressão, ficar ah. toda por fora. Quando todo? você. Todo, todo por fora. Quando você fica por ah, fora, okay. é quando você não. Você não tem, tipo, posição para estar ali no local, entendeu? Okay. Eu, eu falo alguma coisa e você. E a Abdiel, né? Você escuta e. Eu, Caramba! Fiquei todo hum. por fora quando ele falou isso. Ou seja, eu fiquei hum. sem jeito, entendeu? Eu fiquei sem okay. tá incômodo, assim, entendeu? Aí quando, ela, Depois... quando ele falou isso, ela ficou. Ela ficou por fora. Ok, estou escrevendo isso. Olha. Ah, olha fora. olha meu bloco de notas. Deixa eu ver aí. Mostra é. aí o que, é que você já fez. Nossa ah, senhora. Tudo isso, tudo isso são os vídeos. São os seus vídeos. Ah. Os vídeos do. De... Os vídeos Você, você, revisa, você revisa muito Como? isso aí? Você revisa muito isso? Sempre. É, é, vídeo de expressões, de verbos e de vocabulário em geral Bacana Tudo você... isso, uh -huh. é, eu tenho uma hora de almoço no trabalho Uma hora Então, eu depois de almoçar Eu, eu dedico os 45, 50 minutos restantes para fazer rascunhos No meu blog de notas você almoça ou engole? Eu tomo, é o Tom, né? Você toma aí 10 minutos <risos> Ok, já acabei Desde segunda até sábado. <risos> todos os é. dias. E uma pergunta, Abdiel: qual é o conteúdo nativo do Brasil que você consome todos os dias? Porque aí nos vídeos você aprende vocabulário. Mas qual é o tipo de conteúdo que você consome geralmente na internet? Conteúdo Bom, consumido por brasileiros também. Nesse exato momento, sou seus vídeos, Hello Tal e alguns algumas filmes que eu estou assistindo. É um A lista que você me enviou. Anteriormente. Ok, não sei se você viu isso aqui. Ai, caramba, peraí. Deixa eu mostrar aqui para você. Mas tem uma página aqui. Por exemplo, okay, vamos fazer uma coisa aqui bem, bem prática. Bem rápida. Eu vou mostrar para você aqui essa tela. Você está vendo aí? Sim. Então você vem aqui ó, e... Você encontra várias coisas, conteúdo do Brasil, né? Então, o que eu gosto uhum. muito aqui é artigos. Você vai nesse de artigos. Tá vendo né? a quantidade de páginas que você pode acessar? Tudo isso em português. Se você gosta de política e tal, você acessa essa, Sportnex. Se você gosta de em geral, assim, vamos lá, que Papo de Homem, que é a minha página favorita do Brasil, assim, com conteúdo em português. Papo de Homem. Ok. Sim. Mas isso são, isso são jornais ou são programas de televisão? Isso é... Isso é programa de televisão. Não, não, não. Jornais. jornais é misturado, é misturado. Okay. Ou seja, isso aqui é artigo, tá? é tudo misturado. E esse aqui é tipo tema variado. Aí você vai ver aqui, ó. Olha, tem, tem 13 artigos falando só sobre barba aqui. Ok. Ah, oh, oh, esqueci, esqueci de mencionar um, um, um, um, um canal de YouTube que se chama Portas dos Fundos. Você ah, conhece? Sim, você é sim. muito sim. conhecido no Brasil. Sim. Então Cara, aqui você, você, você pode clicar aqui nesse. É, percurso é coleções, coleções, é, coleções vamos Sim. supor, mente e atitude. Ah, ok, vamos ver né, o que, é que tem por aqui. 1.128 artigos, imagina. Olha lá. Como o Poker pode melhorar a sua vida? É o cara quer fazer. Okay. <risos> ok. Olha só, eu tinha um tesão na voz dele até ele me ligar. Tesão. Ah, você tesão, o que é isso? Tesão, é não é terror. Não, é diferente. Quando você tem tesão por alguma coisa, você tem aquela paixão aqui, aquele, aquela coisa carnal, assim, tipo. Ui, que tesão! Ah, okay. tô conversando com a menina assim, cara, mas eu já tô ficando com tesão aqui, não sei o que. A menina, Ai, tem calma. É tipo, tem com sacanagem. com sacanagem. Mas você também pode, pode falar tesão, tesão não relacionado com sexo, né? Mas tipo. Caramba, eu tenho muito tesão por isso. Assim. Tenho muito, muito muita okay. paixão. Ok? Eu, vamos supor aqui, ó. Uh, guia pessoal para conversas políticas. Sustento minha família, mas quero viver minha vida. Entendeu? Uhum. Muito interessante. Porque só dados e fatos não muda a opinião das pessoas. Uhum. Mas, ok. Ah, vamos lá aqui. Eu entro aqui. Aí, vamos ver se a gente. Mas isso dá tá na sua página? Não, essa é uma página independente. né? Na minha página, você vai aqui é, felipebraçuca.com.br conteneu em português e você pode acessar isso. Entendeu? Ah, Ok, ok. Ah, Mas desde sua página? É, é desde sua página? Sim, essa é a minha página. Você Filipe acessa Filipe a esses arquivos? Sim, Sim se, você, uhum. se você acessar aqui neste ponto. Okay. Se você acessar aqui felipebraçuca.com uhum. Você vai aqui em Contenido de Brasil. Tá vendo? Ah, sim. Agora tá aqui. Você clica aí, aí você tá. Música, YouTube. Okay. canais no YouTube. Tá vendo aí? Então, você, ah, eu gosto de, de filmes. Aí eu vou aqui pipocando. Aí tem um canal com vários okay. vídeos aí falando sobre filmes do Brasil, essas coisas. Uhum. Então, vamos ver se a gente encontra uma palavra aqui. Olha só. É, depois da popularização da internet, uhum. a carga de dados que é gerada. Aí, o cara, gerada? Você entende, né? O contexto? Gerada. É ok, gerada diariamente, né? Chegou a níveis assustadores. Blá, blá, blá, blá, blá. Olha só, uhum. outra palavra aqui que muita gente não, não entende: além. Além. Entende o meu ponto uhum. aqui? Você, você, quanto mais você vai consumindo conteúdo do Brasil, mais você vai encontrando Sim. palavras que você não conhece. Ou palavras que você tem no seu vocabulário vai, passivo. Tem. Uhum. Sim. Então, deixa eu ver aqui. É dados também. Olha só. Dados. Mandatos. Vale. Dados. Uhum. Ah, você, ah, dados com D. Ah, beleza. Não, não, não, não, direção, mas... Deixa eu ver aqui outra palavra que provavelmente as pessoas que falam Olha aqui, evolução, evolução. Uhum. Parece, parece, né? Mas, ok. Olha essa. Crenças. Crenças. <risos> Não sei. Não sei o que. Olha, é. olhar para dados e tentar extrair algo significativo que vá contra nossas crenças ah. pessoais é algo ah, novo sim. na história da humanidade. Então você vê a importância do contexto, né? Ah. Quando você Sim. tem contexto, ah, ok, beleza. Olha só, olha essa. Essa pessoa também tende a acreditar, acreditar que as fotos, não, que as fotos, as rochas extraídas... Sim. Rochas, rochas. Então, as rocas, né? Como rochas extraídas e todas as informações da missão Apolo são falsas e fazem parte de uma conspiração. Okay. Agora, pela ótica de quem analisa dados e fatos, o posicionamento, o posicionamento pode parecer maluco. Louco. <risos> é, é louco, doido, para parecer é. coisa de outro mundo, tal. Uhum. E aí você vem aqui, ó, relação aos fatos, mesmo que esteja errado em relação aos fatos, você, ah, aos fatos, né? Uhum. A, vai, leite. Tipo... A Ok, outra coisa, olha só. É... Blá, blá, blá, blá, para entender mais sobre a relação entre evolução humana e tomada de decisões, tomada de okay. Aí você, ah, tomada de decisões é diferente do espanhol, né? O espanhol é tipo toma decisiones. Você toma. Uh -huh. sim. sim. Toma. Aí né? tá, tá é. algo estranho. Agora, porque nossa psicologia também não ajuda. Olha só. Também não. <risos> também não ajuda. Também não. Okay. Então, porque também não, né? Tipo, soma. Agora, olha essa outra aqui, o verbo nos deparar com alguma coisa. Você entende? Não. Quando você se depara com alguma coisa, você está de frente com alguma coisa. Cara, é, Abdiel, eu viajei para o país okay. e eu, cara, eu, eu me deparei com uma situação que eu nunca estive na minha vida. Eu me encontrei, eu me vi. Okay. Encontrei, né? quando você se depara com alguma coisa. Então aqui fala, ao nos deparar com algo que fere uma crença pessoal, sentimos um forte desconforto. Ou seja, ao encontrar algo que fere uma crença pessoal, entendeu? Então você vê, que fere, aí você já vai se dando conta de outras palavras e outras palavras, entendeu? e você vai fazendo anotações, anotações, anotações, anotações. Porque você vê essa palavra aqui agora e depois você vai ver outro, outro, outra leitura? Você vai ler outro texto, aí você você vai ver a palavra ferimento, digamos, um ferimento não sei o que você. Fere, feri ferimento ah ok hum, beleza entendi. Entendeu? Mas você recomenda que essas palavras que eu não não entendo você recomenda que eu faça a tradução da só não. essa palavra? <risos> não não faça tradução. <risos> Pegue a palavra, se você entendeu esse verbo, deparar. Ao nos deparar com algo que fere uma uhum. crença pessoal, aí você vai criar a sua frase. A sua frase é, na semana passada eu me deparei com uma, situa uma situação no trabalho que eu nunca tinha me deparado antes. Então, quando você faz uma okay. frase com algo pessoal, na mesma hora que você lê, você se lembra porque é uma frase sua. Quando você quer lembrar o que é mão hum. de vaca, você faz uma frase que meu amigo fulaninho é muito mão de vaca. <risos> né? No outro dia ele não quis nem é. pagar não sei o que. Entendeu? Agora você entende, eu não sei se é espanhol é a mesma coisa, você entende esse verbo? Não, não. Ou seja, que não existe esse verbo em espanhol, ponderar. É, acho que é o mesmo verbo. Ponderar también se usa en español. Ah, sí, ponderar, tipo de equilibrar, tipo, manejar. No, es como, en español sería como eh, Como a, reforzar algo. Reforzar o, o ¿cómo te digo? Sí, creo que es reforzar, reforzar alguna cosa. Como darle darle valor a algo. Uh -huh. Ah, ok, ok, ok. Deixa eu ver aqui a definição dessa palavra. Porque eu tenho como ponderar como algo ponderado é algo maneirado, é algo equilibrado. Ponderar, vamos ver aqui o que é que significa. Pensar excessivamente sobre algo, né? Não poderão e fez o um mau negócio. Avaliar, analisar. Ok, ponderar, sim, é avaliar, analisar. Ponderava as desvantagens. Ok, avaliar. Ponderar, mencionar, argumentar. Ok ponderar o pai, essa página é boa, essa página é boa que faz aqui ó e, e das conjugações de, dos verbos, mas cuidado com essas conjugações aqui para não para não se complicar, né? Porque às vezes o pessoal começa a fazer lista de conjugação aí complica a vida toda, entendeu? Ok, Sim. então a gente tem aqui, ok ponderar, blá blá blá, ok, mas existe um jeito de contornar de contornar a situação? Entende Essa frase? Mas existe... Não? Existe uma maneira de, não sei o que é contornar. Contornar é de virar, de, de, de virar a situação, você contornou a situação. Ah, ok, de rever, rever uma situação. Não, cont... não é não. rever, porque rever tipo, você... é muito passivo, assim, só revendo. Quando você contorna é quando você inverte. Ok. Vamos contornar a situação, porque está indo por aqui e a gente tem que ir para cá, entendeu? Okay, okay. Então você contorna, vamos contornar a situação. E aí, esse tipo de coisa, entendeu? Você vai aprendendo aí com, com leitura e tal, isso aí vai facilitando a sua vida, você vai aprender mais palavras, faz a anotação também e você vai ver okay. que o seu vocabulário vai aumentar mais, muito, mais muito mais. Ok. Não, não, não sabia que você tinha esse conteúdo aí na sua página. sou sou agora estou lendo um livro que se chama Pai Rico e Pai Pobre. Esse é o único livro que eu, que eu li de, de português, agora. E aí, tá, tá gostando? Sim. Sim, sim, aprendi tá, mas, bastante tá palavras. Sim, aprendi okay. muitas e, palavras. E, e, as, e, as, e, as, e as do livro, está aprendendo também? Como? Se você está aprendendo as lições do livro... Sim. Sim. Entre, é... você, alguma, alguma parte especial que você gostaria de mencionar assim, para o pessoal que pode chegar a ver o vídeo até essa parte que a gente está conversando? Ok. É, como uma criança pode ter mais é, imaginação que as pessoas que são adultas? Uhum. É, uma criança que, que tenha o pensamento de, de investir ou de não. ou que não, não, não é preciso ir para uma para uma escola, para uma universidade, para ser uma pessoa que tem muito dinheiro. Então, ah. as, as pessoas têm esse costume de ir para a escola, ir para o colégio, ir para a universidade e depois conseguir um trabalho fixo. Mas. Uh, não nunca vai vão uh, ficar ricos ricos é uhum. isso é isso é uh, o que mais me chamou a atenção até momento não ainda não terminei de ler o livro não Sim. é um livro bom é um livro bom cara e quando você terminar de ler esse livro eu recomendo que você leia uh, o segredo das mentes milionárias ok Robert Kiyosaki também não esse é outro cara, é T. Harve, não sei o quê. Okay. Então esse livro é muito bom, porque é bem objetivo e, uhum. e eu diria que vai te, dar, vai te dar mais informação que o Pai Rico, Pai Pobre. É bem bacana. Okay. Porque você vê, é, é, tá, Pai tá. Rico, Pai Pobre, não, não se trata de você é, ser milionário, okay? ganhar dinheiro aqui, comprar um helicóptero, não sei o quê, mas são princípios para você chegar onde você quer chegar. Para você ter Sim. controle financeiro, você ter educação financeira. Né? E os Segredos da Mente Milionária também é, são princípios. Você, tá, você lê o livro e você começa a pensar diferente nas coisas. Você começa Sim. a avaliar muito diferente as coisas, entendeu? Sim. Então recomendo que você faça essa leitura aí que você vai, você vai gostar. Okay. E não somente isso, mas também na internet, tem muitos canais no YouTube que fazem é, comentários sobre os livros. Ok, ok. Então você pode... Eu tenho outras dúvidas. Pode <risos> perguntar, cara. Sim. Ok. Olha, ainda eu tenho problemas com os pronomes eh, tipo na, nu, do e de. Ah, ok. Eu Tenho problemas eh, porque quando eu pergunto para uma pessoa, como está, como, como, como estão as coisas lá no Brasil ou é em Brasil? Se a pessoa está no Brasil, você fala, aí no Brasil. Aí no Brasil? No. Sim, no Brasil. Ah, é. ok, entendo. Ok, entendo. Então, quando eu falo na minha casa, ou pues, é em minha ou na minha casa? Em teoria seria em minha casa. Mas Sim. na prática, na minha casa. Na minha casa. Eu fico um pouco enrolado com isso. Sim, então... é porque é, são coisas que você vê na, na teoria uma coisa e na prática você vê outra. Sim. Eu trouxe pronomes, os, os pronomes reflexivos. Uh -huh. Não sei se vão antes da palavra ou depois da palavra. Os pronomes me e o pronome se. Se? Me, se. Uh -huh. Como si. me referir, se referir. Si. Se. Se referir, uh -huh. então. Ok, eu recomendo que você use no começo, ok? Se referir uh -huh. a algo, quando você se referir a alguma coisa, entendeu? Você não uh -huh. como você quando você referisse, quando você levantasse, não sei o quê, você evite, ok? Porque primeiro, lembra do portunhol? Sim. É muito parecido ao espanhol. Em espanhol, levantar-se. Uh -huh. okay? Ou levantate! Sim. Levante-se, seria muito formal. Fala, levante-se. Vamos okay. sair. Mas é, levanta aí que a gente vai sair. levanta aí. Uh -huh. Ou, ou, ou <risos> se levante! Se levante. Se acorde, cara. Uh -huh. Aqui é como despiértate. Despi então, uh -huh. Acorde-se. Se, se uh -huh. acorde, mas em português, se acorde, ok? Não tem problema, você pode usar os dois. Ok. Eu, eu acho que é melhor falar antes da palavra, então. Antes. Eu, eu, eu, eu, eu vou entregar-lhe entre, entre, entregar algo ninguém fala entregar eu vou te entregar tal coisa eu vou entregar para ele tal coisa né? é muito formal significa. é muito ah, sim. cara outra dúvida que eu tenho ok ah. já aconteceu muito com as conversas que eu eu tive com os brasileiros que a expressão já fiquei sabendo e eu ouvi falar disso é mesmo falar disso. Eu mesmo? Nem sempre, cara. Porque eu posso falar... É, eu fiquei sabendo disso que aconteceu. Ou seja, de, de, de algo que aconteceu. Eu fiquei sabendo disso que aconteceu. E okay. outra coisa é... É, eu já ouvi falar sobre isso. É, é diferente, você aplica diferente nas frases. Porque se você falar... É, é, é, Abidiel, você fala pra mim, né? Ah, Felipe, tem um, tem um programa que você faz tal coisa, não sei o que e tal. Aí eu falo, ah, eu já ouvi falar disso. Ou seja, como que é, ah, me, me suena, me suena, assim, como... E o outro é como, eu já fiquei sabendo sobre isso. É parecido. Hum, okay. Você não, vai falar, você não é. vai falar no mesmo contexto, ok? Acho Geralmente, quando... fica, ficar sabendo de alguma coisa de uma história, de um porque Não é sabendo disso. Ah, okay. ok. Eu também gosto muito das, das muletinhas que são... Né, pou, tipo... Isso é, é, é vício de linguagem, né? Ah. O, outro é, o outro é gíria, né? Quando você tem gíria, é outra coisa. Eu ia falar uma coisa agora aqui, que era o quê? Ah, você falou aí, é, ficar sabendo, né? Ficar sabendo de alguma coisa. Ou uma pessoa, quando está conversando com você, você pode falar também para concordar. É, é, cara, mas as coisas estão sendo assim, desde, desde de, de tal coisa que aconteceu, agora está sendo tratado dessa forma, você caiu e fala, é, tô sabendo, bicho, estou sabendo. Ah, ok. Estou okay. Tô sabendo, tô sabendo. É, tô sabendo, tô sabendo. Tô sabendo. sabendo. Ok. Ah, tô sabendo. Tô. Tô, okay, tô, tô com T. Tô. Ah, tô sabendo, ok. Você acha uh -huh. que se eu falo muito... Você acha que se eu falo muito... Tipo, né, pô... É forçado, é, exagero. é natural. Não, não é exagero. não, não é exagero Ok. Não é exagero. Porque, okay. Se eu, porque, ó... Às vezes eu, eu me vejo muito falando beleza, beleza, beleza... beleza ou às vezes me, é, sai muito aí aí, aí, aí, aí... Ah. Então, você quer dizer que aí, aí, aí, você tem que se ligar nisso que você está falando porque nada repetido várias vezes é só só bem né você, toda hora vamos lá entendeu entendeu entendeu entendeu entendeu outra vez eu gravei um vídeo e eu falava toda hora entendeu entendeu entendeu entendeu entendeu caramba eu falei muito entendeu nesse vídeo aí você tem que se ligar aí na próxima eu vou falar compreende então ficou claro Tá aí você continua, né? Começa a usar sinônimos, entendeu? Sim. Beleza? Abdiel! Beleza. Cara, valeu, bem bacana aqui a conversa da gente. Espero que você tenha te a oportunidade aí para praticar um pouco, né? Soltar a língua. Agora Sim. eu vou começar a fazer outra videoconferência aqui. E um tá prazer, bem? cara. Prazer te conhecer aí. É a primeira vez que a gente conversa assim por mais tempo, porque na hum? videoconferência foi bem curto, né? O tempo que a gente começou. E há muitas pessoas. Cara, última pergunta. última pergunta, cara. Você acha que, em que nível eu estou agora? Em ah, que nível eu, tenho... de... eu diria intermediário, cara. Mas a gente teria que eu... falar sobre alguns temas para eu ver o seu nível de vocabulário. Okay. É sempre para avaliar o nível de alguém, eu peço para essa pessoa falar sobre o que essa pessoa mais sabe. Você gostaria okay. de quê? Fale sobre isso. Fale sobre okay. o que você tem mais vocabulário. Se você não falar bem, com o tema que você mais conhece, que mais tem afinidade, o seu nível não tá bom. Agora, se você falar bem, aí eu falo ok, falou bem, okay. é o dia de esperar, esperar, né? você falou bem com o tema que você sempre está conversando, agora vamos mudar de assunto. A gente vai passando para outra coisa e para outra coisa. Até chegar num tema mais específico, assim, que você tem que dar seu ponto de vista e aí pode faltar, muitas vezes, palavras, entendeu? Okay. E não somente isso, mas para vocês explicar algo, digamos, complexo na sua cabeça, para você explicar uma ideia complexa. que você okay. quer explicar como algo funciona e você tem que encaixar suas ideias, você está conectando as suas ideias. Okay. Porque uma coisa é você falar, é, Felipe, eu estou aprendendo português desde julho. E outra coisa é que você dê o seu ponto de vista sobre algo que seja mais complexo, digamos. Sim. O que você acha sobre blá, blá, blá, e você começa, É ah, porque isso e que... Cara, entendi perfeitamente o que você falou, você conseguiu falar português perfeitamente e não somente falar português perfeitamente, mas estruturar sua ideia de maneira correta, de maneira okay. compreensível. Ok. Porque às vezes o que acontece? Tem pessoas que falam com erro na pronúncia, mas elas falam bem, elas falam a ideia completa, sem nenhum problema e tem outras okay. pessoas que não erram nada na pronúncia mas falam coisas para mim que eu cara eu não entendo o que você quer dizer Ou seja, okay. eu entendi todas as palavras mas eu não sei o que você quer dizer o que OK. Você quer dizer aqui. entendeu okay. Sim. é diferente isso aí, né? cara então como posso então... como posso tirar uma foto aqui no zoom ah eu vou tirar agora vai lá eu mando para você valeu ah. um dois três vai Beleza. <risos> Beleza. Eu okay. mando pra você. Valeu. Um abração. Obrigado, cara. Tchau, cara. Valeu. Sucesso. Sucesso aí, viu? Bom exemplo. Obrigado, Valeu. cara. Sucesso pra você também. Valeu.